Inovação no mundo dos jogos eletrônicos Nem sempre é a invenção de uma nova mecânica de jogabilidade Muitas vezes é só utilizar algo que já existe De uma forma totalmente nova E nos jogos de luta que uma das principais mecânicas é a jogabilidade Killer Instinct levou algo que já se utilizava ao extremo Que são os combos Meu amigo, se você jogou Killer Instinct no arcade, você tá ligado Não tinha melhor sensação do que você ouviu o narrador Sim, tinha narrador o jogo Dizendo C -c -c -c breaker. Por isso chegou a hora Hoje é dia de falar da criação e desenvolvimento De um dos jogos de luta mais pedidos aqui no canal Killer Instinct Vamos saber de onde veio a sua inspiração Quais são as empresas responsáveis por esse jogaço Falar dos seus portes E também da história de todos os personagens do jogo É tudo isso e muito mais E é agora Então, bora! <risos> Quando os jogos de luta reinavam? início dos anos 90 foi o período mais frutífero e longevo dos fighting games e que proporcionou momentos únicos aos fãs que basicamente viviam nos fliperamas os consoles também receberam versões históricas dessas produções até porque como se sabe muita gente comprou os lendários Mega Drive e Super Nintendo por causa do precursor de tudo isso a obra-prima Street Fighter 2 que já falamos aqui no canal não que o clássico da Capcom seja o criador mas certamente detém o posto de popularizar o estilo e começar essa febre que durou até o final da década de 90. Além de Street Fighter 2 de 1991, outros fighting games pavimentavam a vertente de maneira tão sólida quanto, como por exemplo, Mortal Kombat de 1992 e The King of Fighters 94 de 1994. Além de títulos como Art of Fighting de 1992 e World Heroes Virtua Fighter, que Samurai Showdown, todos de 1993. Possuem grande importância nesse contexto, mesmo não fazendo o mesmo sucesso. Era visível a pluralidade do gênero, justamente pela lógica de oferta e procura, o que fez vários estúdios renomados quererem também um pedaço dessa pizza, como é o caso da Hair, ou Hairware, desenvolvedora inglesa, que tinha no currículo sucesso como Battletoads de 1991 e Donkey Kong Count, de 1994. Ou seja, eles precisavam entrar na briga para valer. A chegada de Killer Instinct e em outubro de 1994 foi lançado Killer Instinct, então desenvolvido pela Rare e publicado através da Midway Games. Isso para os arcades. Midway que já era conhecida pela franquia Mortal Kombat. O visual e até o estilo de movimentação de Killer Instinct remetia ao próprio jogo sanguinolento protagonizado por Scorpion e Sub-Zero, mas havia algo de diferente e também único ali. Sim, a proposta da Rare também era criar um jogo de luta brutal e violento, ainda que sem o mesmo gore de Mortal Kombat, mas o grande foco de Killer Instinct eram os combos, claro todos citados acima possuíam e exploravam bem essa mecânica, mas nunca ninguém tinha visto sequências de golpes tão longas e tão bem coreografadas como no game criado e protagonizado pelo trio Chris Tilston, Mark Betteridge e Kevin Bayliss, Killer Instinct fez um relativo sucesso nas máquinas de fliperama, mas explodiu mesmo em 1995, quando foi portado para o Super Nintendo. O console de quarta geração da Big N. Capaz de produzir quase com perfeição muitos dos jogos que vinham dos arcades. Mesmo com uma pequena baixa em qualidade gráfica. Há quem diga que Killer Instinct é o jogo mais bonito e visualmente impressionante do Super Nintendo. Bem como um dos favoritos de todo o mundo. No console da Nintendo, Killer Instinct vendeu mais de 3 milhões de cópias. E ganhou uma versão para Game Boy. O console portátil da Nintendo. Que na época fazia tanto sucesso quanto o próprio Super Nintendo. Tecnicamente preciso ainda falando sobre gráficos, Killer Instinct usava de certo modo a técnica de Mortal Kombat porém ao invés de fotografar imagens de pessoas reais vestidas com roupas de personagens a Rare criou modelos originais e tridimensionais mas que realizassem a captura de movimentos na execução dos golpes e trouxesse uma hiper realidade gráfica para a época ou seja, pegaram várias poses de lutas e defesas desses modelos e colocavam no lugar dos sprites impressionando a todos, pois aquilo era algo realmente novo. Há quem diga que esse foi o primeiro jogo de luta 2.5D, mas na verdade é bom não exagerar. E já no que se refere aos famosos combos, é incrível como a Rare tornou possível que mesmo jogadores menos habilidosos pudessem realizar grandes combos de maneira simples, pois isso era a essência de Killer Instinct. Sair por aí juntando os golpes e fazendo sequências gigantescas e inacreditáveis. Mas se engana quem pensa que isso nivelou o game por baixo. Pois quando vemos jogadores habilidosos no comando dos personagens, é que notamos o real potencial do produto. A narração inserida nas partidas para cada combo realizado, dava um toque especial às lutas. Era a camada de empolgação que faltava e virou sua marca registrada. A história mais legal de um jogo de luta. Além de todo o apelo visual e dos combos, Killer Instinct era de veras interessante, se comparada a outros jogos da época. É claro que observando hoje, o jogo fica meio datado, mas comparado à confusão que ainda vemos em Street Fighter por exemplo, é entendível os elogios que faziam. Nela tudo começou há alguns milênios, onde ocorria no mundo uma guerra entre dois titãs, uma batalha brutal de lordes poderosíssimos, que gerava também a morte de várias pessoas bem como exércitos, eram dizimados e o mundo corria um perigo real para tentar acabar com esse confronto um grupo de heróis decide enfrentar essas figuras e com muito esforço e alguns sacrifícios conseguem selar os dois vilões no que eles chamam de limbo fazendo com que a paz voltasse a reinar, pelo menos por enquanto saindo desse passado e indo direto para o futuro temos uma situação ainda mais caótica, visto que a poluição tomou conta de tudo e os Principais governos caíram, bem ao estilo Mad Max. O mundo agora é controlado por mega corporações que travam em si uma nova guerra pelas riquezas naturais restantes no planeta. Dentre esses grupos corporativos existe um em especial chamado Ultratec, que, diferente dos demais, não entra em conflito direto e se mantém no poder vendendo armas para outras empresas, o que acabou tornando a Ultratech a mais poderosa entre todas as companhias, dominando de verdade, o que ainda existe de humanidade, assim como a UltraTech usa a mídia para esses fins, pois sua divisão de entretenimento realiza o maior fenômeno televisivo do planeta, o torneio Killer Instinct, que ainda serve como campo de testes para as armas da Ultratec. Os participantes do torneio se enfrentam num combate mortal e ao campeão é prometido que escolha o que bem quiser. Só que a fama do evento não é boa e dizem que eles nem sempre cumprem o que prometem, pelo menos. Não ao vencedor, pois os perdedores possuem um destino certo: servir de testes para as armas ou as experiências bizarras da Ultratec, a maligna empresa, que, no intuito de dar ainda mais emoção ao torneio, liberta um daqueles dois lords que foram selados no passado, uma criatura horrenda de duas cabeças chamada Idol. Só que a Ultratec não previu que nem eles mesmos podiam controlar o monstro, restando assim a um dos participantes da competição vencer o inimigo de uma vez por todas. Aqui abrimos espaço para falar de um dos grandes charmes de Killer Instinct: os seus personagens. Até porque um jogo de luta que se preze precisa ter boas figuras que representem bem o título. A edição do torneio que o game se passa é a sétima. Optaram por deixar o evento com um certo histórico algo que serviu também para dar profundidade aos competidores. A exemplo da quarta edição, que foi vencida por um homem que possuía a doença da licantropia, que o transformou num lobo. De de forma antropomórfica, isso aliás ocorreu numa experiência feita pela própria Ultratec, ou mesmo o quinto torneio, que foi vencido por um sujeito chamado Eagle, por possuir técnicas de sua tribo indígena que não deram chances aos adversários no sexto torneio, Eagle foi novamente convidado pela Ultratec para desafiar um novo inimigo criado por eles, um esqueleto concebido através de uma energia desconhecida, mas muito poderosa, a Ultratec usa o corpo do guerreiro para estudar suas habilidades. E para a sétima e atual competição, centenas de competidores se inscrevem. Porém, apenas 10 se classificam para a fase final. E esses são os grandes e conhecidos lutadores do público. Conhecendo os lutadores incríveis. Começando por Sabre Wolf. Sim, aquele mesmo que venceu o quarto torneio e que tem licantropia. Sabre Wolf cada vez mais perde sua humanidade. Se mantém isolado primeiro pela sua aparência monstruosa. E depois para que não se machuque ou simplesmente devore as pessoas à sua volta. No jogo ele é um tanto lento, mas também seus golpes tiram danos gigantescos. Outra criatura da Ultratec é Riptor. Uma espécie de dinossauro que teve genes humanos fundados com um o o que dá a ele a força dos Dinos e a inteligência humana, uma versão contrária a Sabre Wolf. Spinal, a caveira criada pela Ultratech, para derrotar Eagle. Dizem as lendas que ela tem cerca de 2.650 anos. E por isso a corporação a trouxe de volta à vida. Como não tinha mais tecido, Spinal ressuscitou apenas com os ossos. Mas isso não o torna enfraquecido. Muito pelo contrário. Pois seu corpo parece ser feito de ferro. Usando espada e um escudo o atual vencedor do torneio, é um combatente que mescla muito bem a defesa e ataque. O tipo de personagem difícil de dominar por jogadores inexperientes, mas quem consegue, tem a seu dispor uma máquina de matar. Chief Thunder é mais um descendente indígena, que está no torneio em busca de respostas. Do seu irmão mais novo que sumiu, o Eagle, Chief Thunder, usa dois machados, e consegue invocar uma fênix contra seus inimigos. Seu visual chama muita atenção pelo moicano, o que tornou ele um dos mais queridos pelos fãs não podia faltar um boxeador né então temos combo conhecido como o maior lutador de boxe que já existiu bom de fato ele era mas Combo escondia um segredo que foi descoberto quando num aeroporto ele passou num detector de metais e identificaram que seus braços eram completamente metálicos por isso seus golpes nocauteavam facilmente os adversários e isso fez com que ele fosse expulso dos torneios oficiais e fosse parar no pior deles deles, o Killer Instinct Ele é bem rápido em sua jogabilidade Glacius, representante da raça indígena Duits Criaturas que moram num planeta com temperaturas abaixo de zero E são capazes de ficarem em forma de fluido A UltraTech capturou Glacius quando ele passava em sua nave e foi atingido A sacanagem só não é pior que a intenção da companhia Provar que a raça humana é superior aos Duits Sem dúvidas, um dos personagens mais fáceis de jogar Pela variação de golpe e Projéteis para fazer uma contrapartida de Glacius temos Cinder que tem um corpo todo envolto em chamas mas esse na verdade era um criminoso chamado Ben Ferris que condenado à prisão perpétua se submeteu aos experimentos da UltraTech em troca de ganhar a sua liberdade a companhia deu a Cinder a missão de matar Glacius e caso isso aconteça além da habilidade ele poderá viver em paz e no seu conforto de novo outro personagem que usa muito de Projéteis Please. O robô Fulgor é uma das criações bizarras da Ultratech, na verdade uma espécie de arma de combate, onde a Ultratech pretende usá-lo para destruir as demais corporações e o usa no torneio para testá-lo. Fulgor, além de ter projéteis, possui antiaéreos e golpes rápidos, deixando na categoria de mais utilizáveis. Para contrabalancear com Fulgor, temos Jago, um órfão que foi criado por monges tibetanos, seguindo como guia espiritual o Tiger. Spirit que o protege dos inimigos mais difíceis. Esse aqui no futuro se tornou um dos personagens mais populares da série, aparecendo como uma espécie de Ryu de Killer Instinct, até com os mesmos golpes. Outra órfã é Black Orchid, importante figura do torneio, pois é ela quem consegue derrotar o chefão final. Ela foi treinada por um agente secreto que deu esse nome a ela por encontrar uma orquídea negra em seus cabelos. Por sinal, Orchid descobre que seu pai também era um agente secreto e ela está no meio do torneio para investigar a UltraTech e também o um novo vilão que apareceu bastante utilizada por ser fácil de jogar e possuir uma infinidade de golpes e por fim temos o Lord Idol o Titã de duas cabeças que é gigantesco que tem parte do seu corpo ciclope e parte touro a Idol já foi humano um guerreiro extremamente poderoso que após ver um exército matar sua família e seu povo vai em busca de vingança destruindo a Todos que encontra pela frente na realidade quem matou seus pais diretamente foi um inimigo que ficou muito poderoso com o passar dos anos depois de enfrentar deuses gregos porém foi amaldiçoado com uma forma monstruosa a idol não quer saber e parte para cima dos deuses com o intuito de conseguir o mesmo objetivo um desfecho que deixou um gostinho de quero mais e para resumir a história, agora no futuro, num combate final com Orkid, que não tinha chance alguma, a heroína decide usar a força de Idol contra ele mesmo, já que lutavam num campo repleto de lava, e num movimento de esquiva inteligente, Idol foi para cima de Orkid, e acabou rachando o chão e caindo no fogo. Porém, isso fez com que uma estranha explosão acontecesse, e todos no torneio, e também da Ultratech, fossem teletransportados para o passado, há dois mil anos atrás atrás dando fim ao primeiro jogo e sendo um plot para a continuação que saiu em 1996 para o console de quinta geração da Nintendo o Nintendo 64 a recepção de Killer Instinct e seu legado nos jogos de luta Killer Instinct como falamos foi muito bem recebido pelo público mas também elogiado pela imprensa especializada como a revista Game Pro que o resumiu numa frase Abre aspas, Killer Instinct é lembrado por ter lutadores e lutas coloridas, contando com um Velociraptor, um esqueleto empunhando uma espada e um escudo, uma criatura de gelo e diversos outros personagens memoráveis fecha aspas, ou mesmo a Topless Robot, que descreveu Killer Instinct como, abre aspas, um jogo de luta surpreendente, de personagens variados, incluindo o indígena nativo norte-americano, Chief Thunder, Cinder, um criminoso de fogo, o assassino ciborgue Fulgor, e o monge tibetano, Jago fecha aspas o que sabemos é que até hoje Killer Instinct é amado pelos amantes dos jogos de luta muito também porque ganhou uma versão completamente remodelada e lindíssima para o Xbox One sem jamais perder a sua brutalidade ficando assim por muitos anos Sendo disputado em vários campeonatos do estilo. Além de ganhar diversas temporadas com novos lutadores e cenários. Representando o gênero dos fighting games nos consoles da Microsoft. E dá para dizer que esse também é um dos jogos de luta mais importantes da história e do estilo. Que não tem como morrer tão cedo. Killer Instinct Killer Instinct eu joguei nos arcades No Super Nintendo eu só joguei na casa do meu vizinho Rodrigo Ele tinha aquela famosa fita preta do Super Nintendo Quando ele conseguiu o jogo Killer Instinct Eu já estava com 3DO Já não tinha mais o meu Super Nintendo Então a gente jogava na casa dele Killer Instinct E na minha casa 3DO Super Street Fighter 2 Mas eu quero saber de você Qual a sua história com Killer Instinct? Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários